Fala galerinha, tá começando mais um Cine Mostarda, indicação da semana. Hoje eu queria falar para vocês do filme 007 contra Spectre. É um novo filme aí da saga do 007, onde que o James Bond, ele vai desvendar aí o, o mistério desse novo, dessa nova organização chamada Spectre que ele vai descobrir dessa organização depois de achar uma mensagem criptada com o nome dele. Então, é aquele estilo filmão do, do 007. Tem as Bond Girls, que nesse caso a, a Bond Girl vai ser, vai ser a Mônica Belucci que ela vai fazer o papel da Lúcia Simara, é, se eu não me engano. Que essa é uma atriz assim, que ela fez algumas séries... Mas ela fez também aí a noiva do Drácula, lá de 92, do Drácula de Bram Stoker, para quem não se lembra, que é, dizem que é um filmaço, eu ainda não assisti, preciso assistir, preciso colocar muito filme em ordem, mas dizem que é um filmaço aí. E ela fez a Verônica também, que é a amada do, no filme O Aprendiz de Feiticeiro, lá com o Nicolas Cage. Então. É um filme aí que tem aquela, sempre tem aquela ação do 007, como sempre tem. E o 007 é o Daniel Craig, como sempre. Ele já vem fazendo aí os filmes do 007 já há algum tempo. já Ele fez em 2008, é, em 2008 não, em 2007 que ele fez o... o, o 2006 que ele fez o Cassino Royale, depois foi em 2008 que ele fez o Quantum of Solid, em 2002 que ele fez Operação... Em 2012 que ele fez Operação Skyfall. Então ele já vem sendo 007 há algum tempo. Eu acho que ele é um ator muito bom pra, pro papel de 007. Porque é aquele, ele, ele tem um estilão assim, meio... Como que eu posso dizer? Um estilão meio... É, misterioso, assim. Apesar do James Bond ter aquele negócio do... Do, ele fala o próprio nome, ele é o agente secreto, menos secreto do mundo, mas ele, ele tem um jeitão, assim, meio imponente, mas ao mesmo tempo um pouco, como que eu posso dizer, ele é um pouco misterioso. Então ele tem essa pegada, assim, que eu acho muito bacana pro, pro 007, né? O grande vilão desse filme... Ele é do, do ator Christopher Waltz, Christopher Waltz, Christopher Waltz? Acho que é isso aí, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, eu não tenho muita certeza. Pra quem não se lembra ele foi o Coronel Hans Landa no Bastardos em Glória, aquele puta filmaço de guerra que eu particularmente gosto muito e não tem uma única vez que esse filme não esteja passando que eu não consigo, que eu não, consigo não assistir esse filme, eu acho que ele é um filmaço muito bom. Pra quem já assistiu provavelmente se lembra aí dele. É um puta de um ator. Ele é um ator que assim, ele dá ele, dá, ele traz aquela carga mesmo do vilão. Você fica com aquele receio dele, entendeu? Então, é, eu não sei se eu espero um filmaço do 007 ou se eu espero ver as mesmas coisas que eu já vi em todos os outros 007s. Então assim, é, eu não tenho, não tenho muita opinião sobre esse filme não. Até porque eu, eu não sou muito fã da... Da, da franquia 007 não ah, sei lá né vai vai saber tem muita gente que gosta para muita gente ele é um grande clássico então é para mim assim eu vou, eu vou assistir eu vou assistir vou com a mente aberta vamos vamos ver o que que, que, que eu posso esperar aí desse 007 agora pessoal o que está acontecendo? Final do ano, nós acabamos de entrar em novembro. Aí você está assistindo esse esse vídeo agora, dia 2, de no, no que vai estrear, na verdade, o filme vai estrear no dia 2 de novembro. Você está assistindo na segunda-feira antes. Então nós vamos entrar em novembro. Aí eu queria muito é, eu queria muito trazer para vocês que é um desafio que eu quero fazer para a Adriana do canal Cultura Pop a Rigor que é o seguinte. Como a gente sabe, no final do ano o correio, os Correios eles têm todo ano uma campanha de cartinha do Papai Noel. O que, que acontece? Qualquer pessoa pode ir na agência dos Correios e adotar uma cartinha para você. Qualquer cartinha, lá tem cartinhas que, que as crianças mandam o um ano inteiro para o Papai Noel. Então, é um trabalho beneficente que os Correios fazem, as pessoas adotam essas cartinhas, Compram o presente para as crianças e não precisam se preocupar. Por quê? Quem vai se preocupar com a entrega desses presentes é o próprio Correios. Então o Correios vai fazer o trabalho de pegar o seu presente e levar para a criança. Eu já adotei a minha cartinha e aí eu desafio a Adriana do Cultura Pop e a Rigor a fazer a mesma coisa. A não, não só adotar uma cartinha, como desafiar uma outra pessoa. Por quê? seria muito legal ver quantas pessoas aderem a esse desafio porque eu acho que esse é um, é um desafio do bem é um desafio que a única pessoa que vai ganhar com isso não é nem a gente é a pessoa que vai receber esse presente porque é um carinho por que não fazer uma boa ação agora no final do ano pelo menos uma única boa ação dedicar um pouquinho do seu tempo a uma outra pessoa sem esperar nada em troca por que não fazer isso? vocês já pensaram nisso? Eu acho que é algo que se pode pensar. Então, o Cine Mostarda está fazendo isso de coração, tá, tá adotando a cartinha, vai entregar lá o, o presente nos Correios, e eu desafio a Adriana a fazer isso também. Beleza? E você também que está assistindo a gente, por que, que você também não vai lá e não adota uma cartinha para as crianças? É uma boa que você pode fazer. Se vocês adotarem, manda um e-mail pra gente, que a gente vai com certeza divulgar isso. Vocês que estão adotando a cartinha, a gente vai falar seu nome, entendeu? Porque é algo muito bacana se fazer, pelo menos agora nesse final de ano. Certo, pessoal? Manda um e-mail pra gente aí no sinomostarda.com Que é o nosso e-mail onde você manda sua crítica, sugestão, é, se vocês têm alguma coisa a falar sobre algum filme, fiquem à vontade para falar com a gente. Nós estamos bolando algo novo aí que vai entrar agora. Agora em dezembro, quem sabe, vamos ver aí com calma, vamos deixar no suspense. Tem também o nosso Twitter, que é twittercom sine Mostarda, onde você encontra sempre notícias, tem direto as notícias que caem lá no Facebook, que é no facebook.com.br Mostarda, elas vão direto pro nosso Twitter, ou se você quiser falar com a gente, manda lá, arroba no Twitter, que você já encontra a gente lá, facinho, facinho. E tem também aqui o nosso canal do YouTube, que é youtube.com/barra mostarda Que você se inscreve aí, você dá um joinha, ajuda bastante a gente fazendo isso, porque acaba divulgando o nosso vídeo mais e mais, entendeu, pessoal? Lá no Facebook tem sempre uma publicação do Marlon Viana, que é um cara que ele, ele tem um dom literário, um dom jornalístico muito bacana pra, pra falar de filmes, assim, ele fala do, dos filmes, assim, de um ponto jornalístico muito mas muito bom, eu gosto muito adoro sempre ler as matérias que ele escreve lá, então no Twitter, às vezes sai um pedacinho você clica no link, vai pro Facebook consegue ler a matéria completa, beleza pessoal, eu fico esperando vocês certo, um abraço